Ricardo, então, fala, fala de Portugal, de Lisboa. Muito bem-vindo, Ricardo. Ricardo Basílio é mestre em Ciência da Documentação e da Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Trabalhou na Biblioteca de Arte da Fundação Kalost, é Guilherme e no Centro de Documentação, Investigação e Documentos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa. Atualmente é curador digital do Arquivo.pt, a serviço da preservação da web portuguesa. Muito obrigado, Ricardo, pela, pela sua participação neste, neste movimento. Bem-vindo mesmo que virtualmente ao Brasil. Eu vi que nós temos uma comunidade portuguesa, Universidade de Évora, várias universidades brasileiras aqui presentes no nosso simpósio. Muito bem-vindo ao Brasil mesmo que virtualmente. Ricardo, a palavra está com você. Muito boa tarde. É de Lisboa, dos 30 graus exteriores, agradeço o convite feito para participar uh, neste simpósio com a experiência do arquivo.pt e um pouco da minha experiência como curador digital. Uh, neste caso, o curador digital da web, que é algo diferente e específico como se viu na apresentação anterior. Uh, Falamos em, em projetos de humanidades digitais, é também no âmbito de uma colaboração com o projeto de humanidades digitais, o projeto RECIO, que se desenvolve este, este, este, este trabalho de curadoria no arquivo. Esta é a minha agenda, vou falar do arquivo para o poderem conhecer e utilizar, está pronto a usar, e deste tema central dos sites preservados, indicando as recomendações que o arquivo dá à sua comunidade para finalmente apontar algumas a ações de preservação que eu acrescentei, curadoria digital, porque são ações fundamentalmente humanas. Bem-vindos ao arquivo que, simbolicamente, e como vêem, está, tem as suas instalações na Avenida do Brasil, o que é promissor para a colaboração entre o Brasil e Portugal, é uma casa aberta. No mês de novembro, nós temos sempre o dia o Dia Mundial da Preservação Digital, em que abrimos a nossa casa à comunidade. É um evento mundial em que nos associamos eh, a uma iniciativa do Reino Unido, mas que é, é estendida à comunidade internacional. São todos bem-vindos a esta casa para conversar connosco, para encontrarem a nossa equipa, que nesta altura é de oito pessoas. Ora, o arquivo eh, .pt eh, é um arquivo que uh, institucionalmente é gerido pela Fundação uh, para a Ciência e a Tecnologia. Portanto, uma, uma fundação, um instituto público que financia a pesquisa. Uh, seria um pouco como a FAPESP, etc. Portanto, uh, este é o contexto da, do arquivo da web portuguesa, do arquivo.pt desde 2013. No entanto, ele já vem, uh, esta iniciativa já tem 12 anos, é um longo projeto. Começou a sua primeira recolha em janeiro de 2008, autonomamente, mas possui conteúdos desde 1996, porque foi buscar os conteúdos que o Internet Archive já tinha preservado do domínio .pt e integrou-os. Além de outros conteúdos da Biblioteca Nacional, sobre um conjunto de órgãos de notícias, de jornais, e outros que, entretanto, foram chegando, Portanto, conteúdos antigos. Uma outra nota para dizer que, uh, o, o, portanto, este que hoje é um serviço público nacional do Arquivo.pt uh, teve início na Faculdade de Ciências da Universidade de, uh, de Lisboa. Significa que os pequenos projetos, chamamos pequenos, que uh, se desenvolvem nas universidades nunca se sabe, nunca se, sabe se não virão a tornar-se serviços de vital importância a nível nacional. Por isso, animo a todos aqueles que, que estão a desenvolvê-los e também àqueles que os querem criar. Vou deixar aqui o link que depois ficará disponível. Cá está uma imagem deste projeto Tomba, que em 2006 fez uma recolha experimental da web portuguesa. Quem lá estava no núcleo deste projeto era Daniel Gomes, que hoje é o gestor do Arquivo.pt e tem acompanhado o crescimento do arquivo como gestor ao longo destes anos, desde o arquivo deste link, e também um link para esta página antiga que estava no a página A primeira página portuguesa de 1996 é uma curiosidade, mas, se, como, dizia, como dizia o primeiro interveniente, o Aquiles, nós podemos ver com um look antigo, porque o arquivo tem um botão que nos reenvia, se quisermos ver um site antigo, num browser do passado nos envia para um serviço que se chama Old Web Today, que é mantido por, um, por uma outra equipa, eh, nos Estados Unidos, e tudo isto temos. Agora eu vou passar rapidamente a apresentar-vos o arquivo para poderem utilizá-lo. Sem problemas, é um serviço aberto à comunidade. A comunidade não tem fronteiras. Vamos fazê-lo de uma maneira eh, rápida, um minuto, comentário. O arquivo tem uma interface muito simples de usar. Imaginemos que eu quero pesquisar e sei o URL de um site. Eu ponho o URL aqui e obtenho uma lista de versões que foram colhidas ao longo do tempo. Neste caso é a Folha de São Paulo, que está por ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Mas também é muito útil a pesquisa por termo como se faz no Google. Esta é a nossa medida é procurar servir os utilizadores, tornando tudo mais fácil. Cá está uma pesquisa muito simples, a Folha de São Paulo foi lá a ter. Mas eu posso, inclusive, através de uma pesquisa avançada, procurar apenas os PDFs que a Folha de São Paulo tinha no seu site. Refinei pelo formato e, inclusive, posso, com uma nova funcionalidade, exportar os resultados e gerir a minha pesquisa de uma forma muito, muito simples. Uma outra funcionalidade é a pesquisa por imagens. O arquivo tem investido ultimamente nisto, está em fase experimental, mas funciona lindamente, e convido-vos também a descobrir outras formas massivas de pesquisar no arquivo. Vão ao site do arquivo, que é a pesquisa por APIs, mas não me vou prolongar sobre este assunto, deixo apenas a indicação de pesquisarem no arquivo. Ou então, Dar-vos este exemplo, que é a melhor forma de mostrar como pode funcionar uma, o uso das APIs que o arquivo disponibiliza para a sua comunidade, que é este trabalho que venceu o prémio arquivo .pt 2020, usou as APIs e conseguiu eh, produzir uma pesquisa de entidades representadas num grafo que dá eh, uma via alternativa para eh, a descoberta de conteúdos num arquivo da web. Como veem, as possibilidades são muitas. Tenho, deixo aqui um slide para os mais curiosos para conhecerem o volume e a maquinaria que nós usamos. Exige alguma infraestrutura, sobretudo, além das máquinas, uma infraestrutura humana para manter a máquina a funcionar. segunda parte da minha apresentação é a questão dos sites preservados. Os sites são objetos complexos, objetos digitais, e nem sempre é possível uh, capturá-los como nós gostaríamos, por diversas razões. Nesse sentido, o arquivo.pt sabendo que muitas dessas razões são da responsabilidade de quem produz, do produtor, do desenvolvedor do sítio do web, uh, está a transmitir insistentemente para a sua comunidade um conjunto de recomendações para publicar informação preservável. Vamos então ver de que se trata essas recomendações e como elas nos podem ajudar a tornar a publicação nos nossos sites mais adequadas do ponto de vista da preservação, de modo a poderem ser preservadas. Primeira, básica, identifique corretamente a data de publicação. Óbvio, se um arquivo da web tem por elemento principal o fator tempo, a camada temporal que atravessa um sítio web, era normal que todos os sítios web tivessem data nas suas publicações, mas isto nem sempre acontece. Neste caso, vou usar um exemplo de um jornal português, que ao apresentar a notícia do Charlie Hebdo, que toda a gente se lembra e até sabe a data, não colocou a data. Em que data terá sido o evento Charlie Hebdo? Vamos à procura dos dados. Neste slide, vou ampliar um pouco o slide para se ver melhor. 8 de janeiro de 2015? Errado. Nesta barra à direita trata-se da data de captura desta página. Portanto, o dia em que o arquivo passou pelo servidor do jornal e gravou esta página. Onde devia estar a data? O que é que está atualizado? Isto acontece e tem a ver muitas vezes, passa eh, despercebido eh, pelos desenvolvedores dos sites. No entanto, nós já sabemos que a data é algo a ter em conta para a preservação dos sites. O Charlie Hebdo foi no dia 7 e a notícia foi capturada no dia seguinte, 7 de janeiro de 2015. Outras publicações regionais com menos impacto, por vezes também ajudadas pela plataforma que usam, cumprem facilmente isto. No entanto, antes de passar ao slide seguinte, se a plataforma que nós estamos a usar não nos deixa por uma data, devemos colocá-la manualmente, com toda a transparência, dizendo a data da publicação, a data em que alterámos um determinado conteúdo. E isto vai ajudar muito do ponto de vista da preservação. Segundo ponto, segunda recomendação, autoriza a recolha de conteúdos importantes através do Robots Exclusion Protocol. O que é isto? É uma, algo mais técnico, mas eh, pode ser explicado de forma muito simples, vou tentar, espero conseguir. É um pequeno fecheiro texto, de texto que permite ao dono do site dizer se dá acesso aos conteúdos que estão no site, ou se bloqueia alguns desses conteúdos para o acesso automático, para os crawlers. E então, este fecheiro de texto normalmente é um fecheiro muito simples, TXT, que está na raiz do site. E eh, imaginem que, neste caso, o dono do site queria, eh, queria autorizar o arquivo .pt a recolher os seus conteúdos, o que é que fazia? Identificava o crawler do arquivo.pt que tem este nome e dizia para este crawler não tenho nada a dizer, não tenho nada a bloquear. E os conteúdos ficariam assim eh, facilmente capturados pelo arquivo.pt. RobotsTXT. Cá está um caso em que o arquivo foi a um sítio web e encontrou um bloqueio a algo que faz falta a uma página web, que é o estilo da página, os ficheiros CSS. No entanto, estas coisas que por vezes acontecem quando nós encontramos uma página assim, pode ser essa a causa do bloqueio. Há remédio para isto? Felizmente há. Se os elementos ainda estiverem na web ou no Internet Archive, nós podemos fazer um pequeno... Remendo, podemos completar, podemos ir lá buscar essa informação que falta e para o utilizador final ter uma, uma página visível de uma forma mais agradável e completa, anexá-lo àquela primeira gravação que eh, tinha ficado incompleta. O arquivo eh, também recentemente colocou no seu sítio web esta funcionalidade à distância de um clique. Sempre que nós no arquivo encontramos uma página incompleta, tentamos completá-la procurando na web ou na internet Archive os elementos que lhe faltam. E isto, do ponto de vista da preservação ou do resultado final para os utilizadores, pode Alguém pode perguntar onde é que eu posso encontrar este ficheiro TXT, este Robots, se eu não sou assim tão especialista em tecnologias? Na raiz do site, se colocarem uma barra Robots TXT, podem averiguar se um determinado site, neste caso da Universidade de São Paulo, Uh, tem algum bloqueio ou se está uh, ou de que forma estão as suas autorizações à recolha automática. Aqui no caso do, do site da Universidade de São Paulo até tem algo muito interessante que é um sitemap, portanto uma lista de links que também é muito útil para o arquivo recolher uh, todas as páginas. Isto é fundamental e é recomendado uh, pela Google, que também usa este critério. O Google.. Se uma página não for corretamente recolhida por ele, podem ter a certeza que ele vai escondê-la dos resultados de pesquisa e ninguém quer isto. Como vêem, libertar o robótus TXT e permitir o máximo acesso possível, desde que não seja malicioso, é uma boa prática. Terceira recomendação. Utilize um endereço para cada conteúdo. Cá está um exemplo de um site que não tem um endereço para cada conteúdo. É um site que tem uh, muitos textos, mas também é alimentado por uma base de dados. Ou seja, para eu aceder a um registro, a um determinado conteúdo, tenho que preencher manualmente um conjunto de campos, eu o utilizador, para obter o resultado. Neste caso, o arquivo não preenche automaticamente formulários e, portanto, não vai recuperar informação que esteja escondida atrás de formulários. E o interessante é que, os donos dos sites deste tipo, que têm uma base de dados a alimentar o sítio web, têm, por vezes, a expectativa de que todo o seu site e também a base de dados que o alimenta vão ser preservados num arquivo na web. Em princípio, não. Para preservar bases de dados há outros sistemas e quando um arquivo da web preserva um sítio web, preserva a sua aparência e, por vezes, ficam para trás certas funcionalidades que é impossível com a, com a escala que nós temos de recolha realizar. Outro exemplo, em que nem todos os conteúdos têm um endereço, são os sites em flash. Este é um site, é um site da Câmara Municipal de Vila de Rei, que é o Centro Geodésico de Portugal, Uh, que em 2000, segundo a moda de produção de conteúdos para a web tinha como toda a gente e bem, uh, do ponto de vista de, do ambiente, porque o ambiente pesa muito na produção dos conteúdos, um sítio web é em flash. Num sítio web em flash não há links a identificar conteúdos, o que há é uma frame, botões dentro dessa frame e vamos clicando nos diversos botões, mas o link lá em cima, na barra do browser, mantém-se o mesmo. Ou seja, um arquivo da web. Não consegue chegar a conteúdos que não têm link. E neste caso, esta recomendação não foi seguida. Se não há forma de ter links num site, podemos fazê-lo sempre manualmente, como neste caso na Assembleia da República Portuguesa, em que há uma página com todos os links que o site tem. Quarta recomendação: mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo. E eu julgo que no caso das instituições não é por mal que as instituições mudam de endereço. As instituições são dinâmicas, por vezes há fusões de instituições e temos que lidar com isto. Neste caso, interessa se a considerar o efeito que uma mudança de endereço tem na representação das versões do site ao longo do tempo. O efeito é o seguinte, cada domínio, cada nome vai gerar uma tabela de versões ao longo do tempo. Se eu mudo o nome, gera outra tabela diferente com as respectivas versões. Neste caso, este site uh, e, uh, a título exemplar, estou aqui a colocar este slide, uh, produziu versões de 2002 a 2009, mudou de nome e de 2010 começou a criar outra tabela de versões. Aqui. Solução para isto porque não podemos evitar, por vezes, que, que as instituições tenham que mudar de nome. Um simples redirecionamento do domínio antigo para o domínio novo. Podemos dizer, esta operação é demasiado tecnológica. A operação pode ser de redirecionamento, é tecnológica e tem que ficar a cargo do Departamento de Informática. Mas eu, curador digital... Estou atento, consigo perceber a razão por que acontecem estas quebras na linha do tempo da representação das versões e posso alertar e posso cuidar para que haja este rediracionamento como boa prática. Quinta recomendação, utilize formatos adequados para a preservação. Já há pouco falámos, nas duas apresentações anteriores, na diversidade de formatos que um sítio web pode ter. O sítio web é um contentor e, como tal, podemos colocar lá dentro diversas coisas, desde que haja uma ferramenta para fazer o replay. Eu vou dar de novo este exemplo da, da ilha mais pequena do arquipélago dos Açores, a ilha do Corvo, do sítio web municipal, que em 2006, diz ali na data, do lado esquerdo, no dia 1 de janeiro, tinha um sítio web em que formato? Em flash. Ora, o formato flash não é um formato adequado para os padrões definidos para a web, pelas razões que já dissemos, de não ter links, mas também por uma reflexão mais profunda que podemos ver, já este, este nome da usabilidade, o Nielsen Norman já tinha alertado já, já, já há quase 20 anos, que o formato flash quebrava todos os princípios da interação e da ligação na web. Vai ser descontinuado no fim deste ano, ou seja, os, os browsers vão deixar de suportar o formato flash, portanto, deixará de ser um problema, pelo menos do ponto de vista da produção. Mas eu pergunto, será que esta tendência de utilizar formatos Pouco adequados ao web terminou, eu direi que ainda não. Vou deixar aqui alguns flash alguns slides que depois vou, vão poder ter acesso, sempre atentos às normas e aos padrões internacionais do W3C, portanto da entidade que gera os padrões da web. E vou deixar também outro slide com, com a indicação de alguns formatos, sendo que, Uh, sendo que uh, uh, merecem sempre o cuidado humano, portanto nada se resolve. Sexta recomendação, utilize metadados para descrever os conteúdos. Já falámos disto há pouco e eu vou usar um exemplo muito mais simples, que é, isto é um exemplo do Wordpress e eu edito conteúdos no Wordpress. E toda a gente sabe que quando nós queremos publicar uma foto ou uma imagem há é uns campos para preencher. A tendência que é, não tenho tempo, não vou preencher. Publico e depois logo vejo. É muito importante, logo na produção, na edição dos conteúdos, preencher o máximo possível e aproveitar todas as possibilidades que, o arquivo, que, que é dada pelas, pelas, pelas plataformas que nós usamos de gerar metadados, para que esses metadados sejam gerados, porque é valor que se acrescenta. Segunda, ou melhor, última recomendação, e este é um apelo, torne-se curador dos seus websites. Uh, é uma recomendação, entre em atividade, não, não espere normas internacionais. Deixo esta ferramenta, o Archive Ready, que permite olhar para alguns, alguns aspectos dos sites do ponto de vista da preservabilidade, deixo-vos um resumo destas recomendações que podem encontrar em arquivo.pt recomenda e vou passar imediatamente no meu, na minha fase final da apresentação, nos meus 10 minutos restantes, para Ações de Preservação, Curadoria Digital. Eu aproveitei esta parte para vos dar a conhecer um pouco e aprofundar um pouco o funcionamento do Arquivo.pt, sendo que eu, como curador digital, e qualquer curador digital, tenho que, no mínimo, perceber como é que funciona um arquivo da web perceber que há uma fase de recolha com, com ferramentas específicas para recolher, uma fase de armazenamento com um formato próprio e uma fase de reprodução eh, completamente distinta, que por vezes tem soluções eh, bastante distintas eh, e, que, e com um mundo de possibilidades. Portanto, eu como curador digital e qualquer, e qualquer um de vós querendo ser curador digital, tem que ter algum conhecimento, um conhecimento mínimo e muita vontade, para, e sem medo, porque não são coisas difíceis, para entender como funciona. Entrar um pouco no vocabulário, no crawler, que é o software que recolhe, no formato, que é um formato standard para recolher a web, portanto, tudo o que for recolhido no formato WAR que funciona, em princípio, é compatível com todos os arquivos da web e com, e com esta ferramenta de reprodução. Explicando como é que funciona o arquivo, o arquivo faz recolhas automáticas em grande escala e, portanto, acede aos sites automaticamente, respeitando os robôs. E assim, ele chega a um endereço que eu lhe dei, a home page, o que é que ele faz? Recolhe o conteúdo, mas segue automaticamente os links. E eu, como curador digital, tenho que vigiar o robô, que é automático, para colocar um limite à sua ação. Neste caso, eu coloquei um limite e o robô... Vai, o crawler vai recolher apenas os links de um determinado domínio, de um determinado site. Terminando de recolher esses links, as diversas páginas, ele vai parar. Se eu quiser recolher sites relacionados, mas que estão fora do meu site, que estão noutro outro domínio, eu terei que ajustar a pesquisa e terei que, por exemplo, aplicar este termo, que é um pouco técnico, mas que eu deixo aqui só para vos provocar para Aprofundarem mais estes termos que são a gíria desta atividade de curadoria digital. Um salto para fora do meu site. Devo dizer-vos que o foco do arquivo.pt é o domínio .pt. São os sites determinados em .pt. Mas os sites web portugueses não são apenas em .pt. Os autores escolhem por vezes domínios diferentes. E nós recolhemos não apenas sites de autores portugueses que escolhem domínios diferentes, mas também recolhemos sites de interesse nacional da União Europeia, já agora acrescento também, da comunidade de língua portuguesa. Tenho dois minutos para terminar e só vou passar este, este, estes slides dizendo que nós temos diversos ajustes e diversos conjuntos de sites para, o qual, para os quais dirigimos a nossa Pesquisa, uma pesquisa diária para um pequeno conjunto de sites de informação e sites oficiais, uma pesquisa mensal para sites para os quais a pesquisa, eh, a pesquisa trimestral eh, seria pouco e a pesquisa diária seria demasiado. Então, para esses, eh, atribuímos uma, uma pesquisa mensal. Depois temos as recolhas especiais suscitadas pelo ambiente exterior. Neste caso, eh, dei-vos aqui o exemplo das eleições europeias, eh, que foi, eh, foi feito em 2019, mas nós agora, por exemplo, estamos a recolher sites sobre, sobre a Covid-19. Quanto à profundidade, ou seja, ao ajuste, à exaustividade, podemos assim dizer, o arquivo tem estas definições, ou seja, para cada site de, determinou eh, 10 mil links e depois para cinco saltos, ou seja, cinco novos pontos de partida para descobrir diferentes links dentro de um, de um determinado site, e fichares até 10 megas. Isto são as recolhas genéricas, é suficiente para a maior parte dos sites, mas por vezes há sites para os quais estes limites não são suficientes uh, e têm que ser recolhidos de uma forma especial para se recolher de forma completa. Daí a razão que, por exemplo, Sites que têm conteúdos vídeo, conteúdos áudio, às vezes com ficheiros muito grandes, ultrapassam os 10 megas nós não conseguimos recolher os, os vídeos. Nós usamos diversos softwares de recolha e coloquei já a vermelho aquele, o Web recorder que é um software que nós, como curadores digitais, podemos utilizar sem precisarmos de especialização em tecnologias. Há também um trabalho humano de curadoria digital, vou partilhar rapidamente algum do meu trabalho eh, humano, que o curador digital fundamentalmente faz listas, pequenos conjuntos em que eh, sites são identificados e são avaliados do ponto de vista humano. Se o arquivo tem milhões de sites, é impossível fazer uma avaliação humana a milhões de sites, mas a pequenos conjuntos de sites direcionados a uma determinada comunidade é possível e até é desejável. Neste caso, usamos um método muito simples, que é atribuir uma pontuação a um site acerca da sua qualidade, sendo que 3, ele está a aparecer muito bem no arquivo e 1, um, está a aparecer muito mal. Links sem o CSS, sem o estilo, como já vimos. Este é um caso, e eu deixo-vos esta referência, depois podem explorar nas exposições do arquivo, eh, que foi um, uma demonstração, eh, para mostrar como isto se faz, aplicada a um conjunto de 308 websites, que são os sítios web municipais de Portugal. Eu eh, defini um ponto, que foi o final de 2017, eh, e... Eh, e eh, verifiquei que a qualidade eh, era esta que vê neste, nesta bolacha, neste gráfico da esquerda. Ou seja, faltavam havia uma grande fatia em que faltavam muitos elementos, faltavam CSS. Para quê? Para mostrar que depois de uma curadoria humana, de alguns cuidados, algumas ações específicas sobre aqueles sites que estavam mal, mostrar que, como podem ver no, no gráfico mais à direita, eles ficaram melhor. Ou seja, como vê, a fatia vermelha daqueles sites aos quais faltavam muitos elementos ficou muito pequena. E desta forma, incentivar as instituições e as pessoas nas instituições a olharem para os seus sites, a cuidarem da sua qualidade de preservação. Este é o, esta é a folha de trabalho que deu origem àquela, àquele gráfico, como vem, é uma folha de céu em que eu vou fazendo as minhas observações e digo identificando os sites, é uma ferramenta ótima e não precisamos esperar que haja uma infraestrutura nacional para fazer este cuidado manual, esta verificação dos sites onde eles estão preservados. Como sabemos, já agora, o conteúdo brasileiro está também no Internet Archive, na Library of Congress, já pode ser feito algum trabalho nesse sentido. Concluindo, Diria que o arquivo é um serviço público de preservação dos conteúdos para a memória e a pesquisa, e aqui a memória e a pesquisa é uma dupla que vem bem. Diria que a criação de websites preservadas exige o envolvimento da comunidade, ou seja, os produtores de conteúdo têm muito a dizer quanto à preservabilidade, mas também têm a ver com a comunidade observadora ou seja, com os curadores que estão atentos e detectam eh, estas causas que tornam os sites web eh, às vezes eh, inacessíveis em alguns aspectos, incluindo gráficos e visuais. E que no Arquivo.pt nós temos a ações de preservação ajustadas a conjuntos diversificados, uns menores, outros maiores, de websites. E que o curador digital contribui para a validação da qualidade da preservação. Essa é, é a sua missão, a missão principal. Aqui é um desejo e é um desafio, e eu tenho dito isto à comunidade portuguesa, a existência de um curador digital, dos sítios web institucionais, em cada organização, com pequenas tarefas, contribuiria para a melhoria da qualidade da preservação. Portanto, torna-se curador digital dos seus, dos seus websites, seus institucionais e seus pessoais. Eu estava aqui a olhar para o cronómetro do meu computador, há pouco estava a olhar para o meu outro relógio, que não estava bem, e verifiquei que ainda tenho um minuto para mostrar-vos esta coisa maravilhosa desenvolvida por, pelo Ilia Kramer, com quem nós falamos, e tem dado um contributo importante, que é o desenvolvimento de uma ferramenta de gravação que toda a gente pode usar e que nós também usamos no arquivo, que é o Web Recorder e que podem experimentar. Reparem, eu achei que a página do Facebook da Câmara Municipal de Lisboa era interessante para gravar, porque é um conteúdo público, e gostaria de gravar esta uma memória do, do presente que, da presente situação que estamos a viver em Lisboa. Bastou colocar o endereço da página do Facebook sem fazer o login, não foi necessário. No Web Recorder, aqui do lado, do lado esquerdo superior, veem que está um sinal vermelho a dizer que está a gravar, e rapidamente reparem como esta ferramenta magnífica que toda a gente pode usar, está a capturar os conteúdos de uma página pública, que tem conteúdos públicos e que não podemos dar ao luxo de ficar fechado numa plataforma atrás e esquecido num formato que não é standard. O resultado vai ser a obtenção de um WArc que eu posso integrar no arquivo para que daqui a algum tempo alguém possa recordar este momento. Muito obrigado, foi um prazer partilhar estas ideias. São poucas, mas eh, é uma promessa de que estarei sempre aqui para o que for necessário eh, a ajudar e esperamos eh, muitas colaborações do Brasil eh, para cá. Deixo aqui os contactos inscrevam-se, sugiram os sítios web, façam listas e enviem-nos que o arquivo tem ainda algum espaço para coleções relacionadas com a língua portuguesa. Muito obrigado.